tem uma diferença, né? Eu sei que eu, a ideia e eu a gente explicou aqui cada, uma, cada um dos conceitos, mas é bom dar uma destacada quais são, quais são as diferenças ou qual é a diferença. né Você na segurança da informação você tá falando muito de ataques cibernéticos, acesso indevidos a sistemas empresariais ou públicos, mas são ataques muitas vezes que vai ferir um coletivo, vai, vai ser direcionado a mais de uma pessoa. Quando é direcionado a uma pessoa, pode ser que tenha ali uma uma intenção política, uma intenção é, que já está pré-estabelecida né, desses ataques. A privacidade de dados, quando a gente está falando de privacidade, ela é uma parte da segurança da informação, então ela está diretamente ligada com a segurança da informação, mas é uma perspectiva mais do usuário, como os dados vão ser utilizados, coletados e armazenados. Então, é, por isso que tem o nome política de privacidade, mas eu não vou é, aprofundar sobre política de privacidade, porque eu não tenho conhecimento do direito, que é de onde vem essa, essa forma de regulamentar é, sites e plataformas. E aí tem essa, essa figura que eu achei interessante, porque a, a governança dos dados ela vai envolver três, três, é, três atores importantíssimos: as pessoas, porque sem pessoas você não tem. <risos> Você não vai ter dados para fazer uma governança, para você fazer uma, uma auditoria, para você é, ter o, o, a, a segurança ali atuando. A tecnologia e o processo. Esse processo, é, se vocês, vocês olhando os, os atores de fora, é, é esse ciclo né, de você tem que passar pela acessibilidade, pela segurança, pela qualidade, pelo conhecimento, pela autoria. Né, essa autoria aqui no caso ela não está ligada tanto, não está tá ligado só a quem cria o sistema, quem estabelece essa, essa conexão entre pessoas e sistema, mas também está tá conectado à parte de regulamentação em cima dessa, dessa, dessa autoria. Então, a diferença é que dentro de uma governança de dados, se você não, não tivesse bem delimitado, bem esclarecido, você corre risco de deixar brechas, que é o que a gente vê acontecendo muitas vezes, ou no tratamento com pessoas ou com a tecnologia. E aí, só para finalizar, tem um exemplo que eu gosto muito de trazer. A própria forma que os dados no Brasil estão hoje né, estruturados e também a, a forma que a transparência foi sendo feita desse, dessas bases de dados, seja de saúde, seja de segurança, que a gente tem pouquíssima transparência nessa nessa área, ela foi sendo feita, foi sendo solicitada perante ao Estado, só que teve uma corrida ali, um ator que ficou muito tempo para trás, que é a tecnologia, que aí eu falo aqui a segurança, a segurança em si, porque eu posso transparecer essas bases, eu posso compartilhar essas bases, mas e a segurança? e a privacidade do indivíduo. Então, a base do CNPJ, por exemplo, né, é, o CNPJ é atrelado ao nosso endereço físico, se a gente colocar. Né? Antigamente, as pessoas não viam perigo nisso, mas hoje é, é realmente perigoso você ter essas duas, essas duas informações atreladas a um serviço que é público, a um número que é público, e com isso você não consegue achar o... o, o achar um meio-termo, né? Você tá tá você tá compartilhando essas bases, tem que deixar acessível, né? Um CNPJ, um CPF para todo mundo, é um dado público. Só que ao mesmo tempo ele tá atrelado a dados que são dados muito muito pessoais. Então é, é só para vocês irem pensando, né? De, de de coisas que acontecem no nosso dia a dia que já dá para você ver uma diferença de segurança e privacidade.